Olá, amores! Como é que você tá? Seguinte, vim aqui mostrar pra vocês o meu bullet, como eu organizo, como eu deixo cada coisa, porque vocês perguntam bastante. Eu fiz stories, mas some depois de 24 horas, então eu falei, vou deixar aqui registrado no YouTube pra quando você tiver alguma dúvida e tal, você consultar esse vídeo depois, beleza? Esse daqui é o meu bullet. Ele é da Flor de Mim, o bullet sanduíche, a capa dele é bem molinha, ó, isso daqui é um adesivo bem legal. Ele tem dois cadernos, você consegue colocar mais se você quiser, mas o meu tem só dois. Tem esse que é quadriculado, E normalmente eu uso pra fazer calendário, porque aí se tem algum compromisso no mês, alguma coisa que eu ainda não fiz a semana, porque eu faço semanalmente a semana, eu coloco aqui. Também uso ele pra fazer lista de metas, anotações e coisas do tipo. Próximo é esse daqui... O semanal, ele já vem desenhado Isso é uma das únicas coisas que muda O antigo layout, o meu antigo layout eu é que desenhava Esse daqui já vem pronto E ele tem aqui, você coloca o mês E as prioridades da semana, que antes eu não tinha E eu tô testando esse formato pra ver se dá certo Aqui embaixo ele tem esse espaço vago E é todo pontilhado, não sei se vocês conseguem ver Mas eu uso como lista de despejo Vou mostrar pra vocês como eu me organizo mais ou menos. Finge que isso daqui não tá aqui, tá? Aqui não, é não tem nada muito importante, por causa de fim de ano as coisas estão acontecendo. Então eu vou usar essa página aqui como exemplo. Eu vou fazer meu bullet, eu sempre separo uma horinha do domingo ou da segunda pra poder fazer ele. O que é essa parte de despejo que eu coloco aqui, ó? Coisas que vão aparecendo a semana seguinte, que precisam ser feitas ou que eu não consegui fazer nessa semana e eu jogo a semana seguinte. Temos um gato aqui, filha, dá licença por favor. Dá licença. Dá licença, amiga. Desde que é participar do vídeo, eu vou deixar ela aí. Aí eu vou anotando tudo aqui. Quando eu vou fazer a semana o que que eu faço? Eu uso essas três cores de marca-texto pra definir as prioridades. Azul, eu uso pra filha. Não posso gravar, neném? A licença. A azul, eu uso pra coisas importantes. Tanto compromissos, quanto ações mesmo. Coisas que precisam ser feitas. A laranja, eu uso pra coisas urgentes. Coisas que eu preciso fazer assim, ó, pra ontem. A amarela, eu uso pra situações circunstanciais. Que é quando aparece coisas para fazer, tipo, ah, sei lá, tenho que ir no mercado comprar alguma coisa Ou tenho que ver algum BO, coisas que não estavam planejadas, mas aparecem Porque essas coisas acontecem mesmo E aí o que eu faço é o seguinte, eu venho nessa lista E vou marcando, sei lá, eu preciso abrir uma conta jurídica, por exemplo É uma coisa importante, é uma coisa urgente também, nesse caso E aí eu vejo e que, em qual duas ela se encaixa Se ela é mais importante ou se ela é mais urgente Nesse caso eu acho que é Acho que é mais urgente Então eu venho aqui e Pinto de urgente Eu tenho que resolver a senha do meu MEI também É uma coisa importante Mas também é urgente então, Aqui ela é, é mais importante do que urgente Nesse caso pra mim Aqui ó, eu tenho que resolver essa questão do evento, que foi uma coisa circunstancial que apareceu. Eu não tenho dó, eu posso fazer qualquer momento, qualquer dia, eu marco de amarelo. E aí eu vou fazendo isso o rolê inteiro. Ó, preciso dar uma aula pro meu primo, e isso pra mim é importante. Colocar as argolas no correio. Isso é uma coisa, querendo ou não, circunstancial. Tem uma semana inteira para fazer porque o prazo é até sete dias. Então eu vou me organizando. Ó, preciso gravar um vídeo. Olha só. Isso aqui é importante. Aqui é fazer sobrancelha e ir no banco. Então, isso aqui é urgente. E isso aqui é circunstancial, porque eu preciso definir uma data ainda com a pessoa que faz. Ah, depois que eu marquei tudo isso, eu vou lá para a semana seguinte, que é, vamos simular que já seja essa, e eu começo a distribuir as coisas por dia. Eu sempre começo pelas coisas importantes, depois eu vou para as coisas urgentes, e aí só depois de tudo isso eu coloco as coisas circunstanciais. Se vai acontecer algum evento ou alguma coisa que eu não tenho certeza, que eu não tenho nenhuma confirmação ainda, eu coloco de lápis, porque aí depois eu consigo apagar e não fica a sensação de que eu não estou fazendo alguma coisa. Antes eu colocava a hora pra tudo, mas isso começou a me frustrar porque nem sempre eu conseguia seguir o horário. Às vezes eu achava que uma coisa ia durar... Uma hora e durava duas Então agora eu só coloco hora pra acordar Essas aqui são as coisas da manhã Que eu coloco acordar, escovar os dentes Tomar um café Então... Isso daqui não precisa de cor, né? Porque são coisas que eu vou fazer todos os dias. Mas eu coloco horas só pra acordar e eventos pontuais, tipo ir na faculdade, que eu precisava estar do lado. Eu coloco as coisas que eu quero muito fazer, tipo aqui, ler no mínimo três páginas na semana e fazer yoga. Eu consegui fazer os dois, eu li até mais que três páginas. Então, isso daqui é bom pra você focar, eu preciso fazer isso até o fim da semana. Essa é minha meta até o fim da semana, isso daqui dá uma pressãozinha. Vou mostrar as canetas que eu uso. Esses marca-textos são da linha... De cores pastéis da Estabilo. Pra escrever no bolete, eu uso essa caneta aqui. Ela é a ponta dela é ponto 4, ó. É bem fininha. Antes eu usava a ponto 7, mas acabou, e aí quando eu fui comprar, só tinha essa, que ela é mais grossinha, ó. Essa caneta deve custar em torno de uns 15, 20 reais, dependendo do lugar, mas dura bastante. Então eu, eu gosto bastante dela. Uma coisa eu deixo dois lápis dentro do, do estojo. Eu deixo essas duas canetas. Também da linha pastel da Estabilo. Eu deixo essas duas canetas, porque às vezes eu quero desenhar, eu quero escrever alguma coisa colorida, e eu tenho duas canetas coloridas para isso. Outra que eu uso bastante, normalmente nos calendários, ou às vezes quando eu quero, sei lá, reforçar essas linhas, eu uso essa daqui, ó, que o meu amigo me deu. Se eu não me engano, ó, é, é 1.0 a ponta. E ela é bem legal, foi ela que eu usei para fazer o calendário, ó. Ela é bem bonita, ela é meio metalizada, eu acho bem foda. E é isso, é assim que eu faço, é assim que eu me organizo. Eu espero que você tenha gostado, se ficou alguma dúvida ou se eu não expliquei algo direito, você deixa aqui nos comentários que eu respondo geral, ok? Valeu, é nóis!